Eu até há bem pouco tempo, antes de mergulhar nesta decisão de mestrado, costumava dizer que o jornalismo tinha este problema estrutural do freemium, do gratuito, no online. Um, que foi um erro. Eu dizia sempre que tinha sido um erro, este acesso gratuito às notícias. Com toda a medida que fui estudando mais internet, fui percebendo que, em parte, foi correto dar este acesso à informação gratuito, porque vai ao encontro desta ideia de democratização da criação da internet. Do conhecimento de estar... A um, estar uh, ao, ao acesso de todos, todos poderem aceder gratuitamente à informação, tal como podem ser, por exemplo, uma Wikipédia, uma, uma enciclopédia online, porque não devem ter acesso também a, ao jornalismo à informação que está acontecendo no momento, e não uma informação apenas e só arquivada numa Wikipédia. Contudo, eu também costumava dizer muito, da forma como uma pessoa não chega a um quiosque e leva um jornal, assim do nada, que tenho de pagar por ele, também não faz sentido consumir online. Então eu estou numa fase de viragem da opinião, portanto, não consigo dar aí uma resposta ainda bem sólida. Estou, estou agora num conflito pessoal nesse, nesse, nesse aspecto. Como é que eu posso responder a essa questão? Eu acho que não deveria ter sido dado um acesso total, gratuito total, depois os jornais estão a começar a retrair e a começar a dar, a dar essas paywalls e o que está a acontecer é que as pessoas não aderem. Portanto, eu acho que devia haver, por exemplo, um acesso a gratuita notícias de última hora, quando elas não estão em atualização e quando está o produto final acabado, a notícia final acabada, colocar a paywall. Se bem que lá está isto, lá está a dizer isto, mas eu não, não tive um pensamento muito profundo sobre isto e de quão válidas são estas ideias, mas para dizer que se calhar isso poderia ser uma hipótese. Por exemplo, reportagens nunca dar um acesso total a uma reportagem, porque uma reportagem ou uma entrevista dão imenso trabalho. Eu, durante a minha, infelizmente curta experiência no jornalismo, sei o que é fazer uma reportagem, fazer uma entrevista, sei o quão investimento há, seja monetário, seja pessoal, de tempo, o que seja. Há um investimento ali e que, ao conceder um acesso gratuito, não está a ser valorizado, o que leva à questão do, do, do, dos modelos de negócio. Portanto, acho que sim, acho que devia haver ali uma maior... Balização, se é que posso dizer assim, balizamento da, da informação que deve ser gratuita e da de que deve ser paga, sendo que devia haver um. Devia, desde o início devia ter havido um maior controle sobre o que deve ser pago e o que deve ser gratuito.